E aí, já pensou em economizar mais de 50% no mercado, e melhor ainda, sem nem precisar sair da sua casa? Então presta bastante atenção nesse vídeo aqui, porque essa dica que eu vou dar, vai fazer você economizar muito dinheiro. Bom, antes de mais nada, você vai precisar de um aplicativo de entrega de mercado, como Americanas Mercado. Portanto, se você ainda não tiver ele instalado aí no seu celular, Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo para já começar ganhando um cupom que te dá um bom desconto e ainda frete grátis na sua primeira compra. E eu estou utilizando como exemplo o Americanos Mercado, porque é o aplicativo que eu mais utilizo e que publica frequentemente os melhores cupons para as compras de mercado. Mas isso também funciona para qualquer outro aplicativo que costuma fornecer cupons de desconto em cima do valor total da compra. Na Americanas Mercado, por exemplo, praticamente todos os dias ou uma vez por semana tem cupons de 40, 50, 60, 100 reais ou mais e eles condicionam esses descontos a um valor mínimo de compras. Por exemplo, para usar o cupom de 50 reais, geralmente você precisa fazer pelo menos 190 reais em compras. Já os cupons de 100 reais, você precisa fazer pelo menos 300 reais em compras. Ai, mas eu não quero comprar 300 reais em mercadorias. Calma, porque o que aparentemente seria uma barreira na verdade é justamente a nossa solução Quase sempre quando eu faço alguma compra pelo aplicativo, falta um outro produto que eu queria E quando isso acontece, eu tenho a opção de substituir esse produto para uma outra marca Ou simplesmente recusar a troca e é exatamente aí que está o pulo do gato Pois mesmo que você se recuse a fazer alguma substituição O cupom de desconto que você utilizou na sua compra continua valendo Então aquela compra mínima que seria de 300 reais Na verdade ela pode cair para 250, 200 ou até menos Mas o desconto que você garantiu com o cupom continua lá Portanto o que inicialmente seria uma economia de 15 ou 20% O que diga-se de passagem já seria um excelente desconto Pode ir para 30, 40, 50% ou mais. E uma vez que você passa a comprar com mais frequência, você começa a saber quais produtos têm uma maior ou menor probabilidade de ter no mercado que você costuma comprar. Assim, você pode adicionar mais ou menos desses produtos para fazer atingir o valor mínimo e conseguir maximizar o seu cupom. O que? Ainda não entendeu? Então eu vou te dar um exemplo prático Através do aplicativo da Americanas Mercado Eu fiz uma compra de 300 reais para utilizar um cupom que me dava 100 reais de desconto Mesmo que todos os produtos que eu solicitei estivessem disponíveis no mercado no dia da compra De cara eu já teria ganhado cerca de 30% de desconto Pois ao invés de 300 eu iria pagar 200 reais Mas eu sei que nesse mercado é muito difícil Ter determinados produtos que eu costumo consumir então eu adiciono esses produtos na minha lista Aí no dia que eu agendei a compra o shopping me liga ou me manda uma mensagem através do aplicativo avisando que esses produtos que eu escolhi não estão disponíveis Ou me perguntando se eu quero substituí-los por outra marca E quando é um produto que eu não estou precisando muito naquele momento Eu simplesmente falo que não quero substituí-lo Nessa minha compra por exemplo não tinha alguns chás que eu queria Nem os secantes para lavar louça e nem os chocolates que eu pedi Mas todo o resto que eu queria tinha então o desconto que era para ter sido em cima de 300 reais, na verdade foi em cima de 180 E no final eu acabei fazendo uma economia de inacreditáveis 50% nos produtos que eu comprei Já levando em consideração o frete que geralmente fica em torno de 20 reais oh, que legal e aí, curtiu essa, né? Mas calma, porque tem mais! Se você pagar suas compras na Americanas Mercado através do aplicativo AME, Você ainda ganha, geralmente, cerca de 2% de cashback para você utilizar nas suas próximas compras Então, se você ainda não tem também esse aplicativo no seu celular Vai aqui na descrição desse vídeo, instala ele, abre e clica nesse íconezinho que aparece no canto da tela do celular para colocar o cupom que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ganhar ainda mais descontos. Bom, é óbvio que depois desse vídeo Pode ser que algumas regras mudem Mas enquanto isso não muda Aproveitem Mas vê se não se esquece de quem te deu essa dica, hein Senão eu vou fazer uma maldição Pra você nunca mais ganhar nenhum desconto nessa vida, hein <risos> Então faz um teste com esses cupons Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E se você curtir muito mesmo essa dica E quiser me mandar um pix de qualquer valor Pra me agradecer por toda essa economia que você vai fazer Pode me mandar pra canal do otário tudo junto, arroba gmail.com Ah, e se alguns desses aplicativos Quiser fazer uma consultoria comigo Pode me chamar também Fui!